Oi, gente! Mais um tutorial de como fazer cabelo realista, fácil e rápido. Vai adicionar Layer. Você vai escolher o pincel. Olha o cabelo. Vai deixar tudo em 100 e ativar como mostra. Vai regular o tamanho do pincel. Vai preencher toda a área do cabelo. Preencher tudo, você vai clicar em adicionar layer, escolher o pincel cabelo claro, vai clicar em cortando, vai no canto e escolhe multiplicar. Deixa a visibilidade em 40%. Vai deixar a cor mais clara e vai passar em todo o cabelo novamente. Vai adicionar layer, clicar em cortando, deixar a visibilidade entre 40 e 50, vai no canto e escolhe multiplicar. Novamente, escolhe uma cor mais clara. Eu escolhi o azul por causa do cabelo preto azulado. Feito isso, vai adicionar novamente layer, clicar em cortando, escolher adicionar, escolhe uma cor mais clara. Pra passar em todo o cabelo, depois diminuir a visibilidade até ser um tom bom. Novamente vai adicionar os cortando. -se vou escolher adicionar escolher uma cor mais cara Passar em todo o cabelo depois você diminui a visibilidade no tom que você mais gostar isso tu vai descer aqui embaixo só adiciona um layer né cortando e vai vir escolher o pincel aqui caneta preto dura vai escolher a cor do cabelo e vai passar adicionar a cortando, vai vir pro pincel, cadê? Esse aqui, vou deixar no preto, ou na cor que você quer, né? E aí tu vai começar a escurecer as áreas, ó. Tá vendo? Um, essa aqui é a parte minha né, no caso ela não falou isso aqui, mas eu vou falar. Clica novamente em adicionar. vem aqui no pincel esse aqui, caneta de tinta, escolhe a cor que tá no cabelo, deixa em 0,7 por aí. E começa a fazer os cabelos soltos